Zambêra, e o, e, ye -ye -ye e, ye -ye -ye e, ah! Zambêra, e o, e, e, e, ah! e o, e, e, e, ah! e o, e, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um choro. Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só E eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem o teu olhar A planta pede chuva quando vai brotar O céu logo escurece Quando vai chover Meu coração só pede o teu amor Se não me deres, posso até morrer Meu coração só pede o teu amor Se não me deres, posso até morrer ei Zamera, yo, yeah,